Boa noite, boa noite a todos, todas, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos lá, mais uma live. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcos Simões, aqui do Anima Mundi, né? O Anima Mundi é o nosso espaço aqui que nós trabalhamos com terapias e com a parte de cursos dentro dessa, nós chamamos de consciência de nova espiritualidade, né? É que é essa consciência de busca de um autoconhecimento, de um aprendizado, de percebermos as responsabilidades né, na reorganização do mundo e da realidade à nossa volta. Né? Então, é, eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do, do meu entendimento de alguns conceitos da vida, né, uma forma de estar tá trabalhando, atuando melhor com os desafios. Aliás, essa é, é o tema de hoje, né? Falar um pouco sobre essa história de aprender a lidar melhor com os desafios todos da vida, né? É, bom, uh, mas, bom, primeira coisa, né, para variar: se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Ative o sininho para poder estar tá recebendo as notificações de sempre que colocarmos um vídeo novo, uma mensagem nova, tá bom? E bom, vou começar, então. Vou lá começar falando um pouquinho, então, sobre o tema de hoje, né? É, o, há algum tempo atrás, né? É, eu tenho percebido que muitas pessoas é, lidam com os desafios, assim, do dia a dia, da vida, às vezes, parece que com, com muito peso, com muito sofrimento, né? E... E pensando um pouco a respeito dessa palavra, sofrimento, é, eu conheci uma vez uma definição de um indiano chamado Bhagavan. Né? É, para quem não conhece, o Bhagavan é um indiano que se iluminou e ele tem um trabalho que ele chama de Diksha, né? e ele dá cursos para formar Diksha Givers. E uma vez, escutando o Bhagavan falando, ele deu uma definição de sofrimento que eu achei muito interessante. Né? Eu gostei gostei dessa definição e praticamente adotei ela né? para mim, pelo menos fez sentido, que ele diz assim, né? ele diz que sofrimento significa não aceitação. Né? Então, ele exemplificava assim, vamos supor que alguém fez alguma coisa para você, né, que te deixou triste, que te magoou, né, e ele diz assim, se você reconhece que aquilo aconteceu, né, que aquela realidade aconteceu, que aquela pessoa se posicionou daquela maneira que ela falou aquilo, você vai sentir ali a tristeza, você vai sentir ali a mágoa ali em você, né. E você vai vivenciar isso e vai reorganizar, vai transformar, vai entender as questões todas e pode até depois vir a conversar com a pessoa para falar o que aconteceu e tudo mais. Agora, se você não aceita essa situação, se você não aceita que a pessoa falou aquilo, que você não aceita que aquilo aconteceu, que você não aceita essa realidade, além de ficar triste e magoado, você vai sofrer. Né? o é, outro exemplo que me parece similar né se alguém fez alguma coisa para você que te deixou com raiva né se você aceita que aquela pessoa teve aquela postura que ela falou aquilo que aquilo aconteceu você vai pegar essa raiva e vai organizar ela dentro de você vai ver o que foi que realmente pegou ali qual foi o ponto de contrariedade naquela postura, ou naquela palavra, ou naquela ação, e você vai organizar isso dentro de você, e você tem toda a liberdade de devolver isso com maior tranquilidade, com maior harmonia. Né? É, agora, se você não aceita que a pessoa falou aquilo para você, de jeito nenhum, você fica remoendo, e não acredita, não aceita de forma alguma que aquilo possa ter acontecido, além de ficar com raiva, você vai sofrer. Então, o Bhagavan diz que sofrimento é a não aceitação. Né? Então, a vida, ela vive nos trazendo desafios. Tá? Se você compreende é, e aceita que aquilo aconteceu, você vai poder lidar com esses desafios e reorganizar-se, Aprender com isso, né? ter um crescimento interno, aproveitar para trabalhar, como eu já falei nas lives anteriores, a compaixão, misericórdia, perdão. Né? Você pode aproveitar para fazer essas coisas. Agora, se você fica negando que aquilo aconteceu, se você fica se iludindo com aquilo, ah, não, isso não aconteceu, não é possível que isso tenha acontecido, e não aceita que aquilo aconteceu, você vai sofrer. Né? porque você vai estar tá tirando a oportunidade de reorganização interna, de aprendizado, de troca, né? porque você fica não aceitando. É, eu acho que eu já comentei isso em outra live, né? que parece delicado, mas aceitar que uma situação existe não significa concordar com ela, não significa compactuar com ela. Aceitar que uma realidade existe significa não se iludir, não negar aquilo, né? Significa observar, perceber, ver exatamente o que aconteceu, né? E voltar a atenção lá para dentro de você, para você poder ir organizando, né? E fazendo o aprendizado que aquele desafio está te trazendo. Porque a gente diz que a vida é um espelho. Né? E ela, vocês me perdoem, mas eu brinco muitas vezes, né? Nesse meu processo aqui de terapeuta, né? Eu tô atendendo as pessoas, às vezes eu tenho que comentar algumas coisas com as pessoas que eu vejo que não tá muito adequado, que seria legal reorganizar, seria legal fazer de maneira diferente, né? E sempre que eu tô falando com a pessoa, estou falando com ela, sobre as posturas dela, sobre as questões dela, né? Ela me traz, ah, mas o meu marido, ah, mas o meu amigo, ah, mais o meu patrão, meu empregado, né? Eu falo, mas e você? Como que isso mexeu com você? Por que, que mexeu? E aí eu vou trazendo, você já pensou em fazer isso de outra maneira? Você também não tem uma parcela aí de responsabilidade nesse processo todo? Então eu costumo brincar que muitas vezes eu me sinto como um espelho que Narciso não gosta. <risos> Porque eu acabo tendo que trazer e mostrar para a pessoa, às vezes, um lado que ela não quer olhar muito, alguma sombra, alguma questão que ela precisa reorganizar para poder mudar a realidade dela. E nessa, nesse conceito, nesse entendimento né, da vida como espelho, como esses desafios, é isso que eu vejo acontecendo. né é, a vida traz algumas situações que mexem com a gente né? Que trazem, sei lá, mágoas, ressentimentos, frustrações, decepções né? Trazem ira, trazem uma série de emoções Que servem para o nosso próprio crescimento pessoal Para o nosso próprio aprendizado Para a gente poder estar tá reorganizando as coisas E quanto mais você fica negando aquilo, mais você vai sofrer então, quando o Bhagavan disse que sofrimento tem a ver com não aceitação, eu achei isso muito interessante. Isso me fez repensar uma série de questões da minha vida pessoal, parar de ficar delegando as responsabilidades, né, como eu já falei em outra live, assumindo as minhas próprias, né, e procurando é, ver ali e aceitar quando uma situação está posta, mesmo que ela não seja nem um pouco agradável. Né? Mas reconhecer que aquilo acontece mesmo Que aquilo é daquele jeito Porque aí você tem toda a oportunidade de reorganizar E você não vai ficar sofrendo né? Você fica negando, você sofre Você fica iludindo, você sofre Porque aquilo não se resolve fica remoendo dentro de você né? Nesse conceito da vida como um espelho né? Eu sempre comento em alguns cursos que eu dou, né, vira e mexe em uma oportunidade ou outra, que eu vejo assim, ó, a vida nos traz desafios, tá? muitas vezes em termos de dimensão. Para nós podermos fazer um aprendizado do que nós temos dentro de nós em termos de princípios. Então, para eu tentar explicar um pouco melhor isso, o exemplo que eu costumo usar é assim. Pega uma pessoa, né, de repente um político que frauda a previdência, que faz os, suas negociatas, que lesa milhares de pessoas, né, centenas, milhares de pessoas, e pega um menininho do interior do interiorzinho, que quando entra numa merceariazinha e ninguém está vendo, ele vai lá e rouba um chicletinho para ele. O princípio entre os dois é o mesmo. Os dois estão roubando. Um não pode falar nada do outro. As dimensões são diferentes. Esse aqui lesou milhares de pessoas. Esse aqui roubou um chicletinho apenas. Mas o princípio é o mesmo. Os dois estão fazendo a mesma coisa. Os dois se justificam. Os dois têm a mesma vibração, a mesma sintonia. Né? Então, muitas vezes, nós olhamos para algumas situações que, nossa, nos assustam ou mexem muito conosco, né? E porque aquilo se apresenta em termos de dimensão, para nós podermos olhar dentro de nós, aonde está aquele princípio dentro de nós que foi afetado com aquela situação. Né? Então, procura observar sempre, né? E, porque, assim, geralmente aquilo que você menos gosta, que você mais odeia em uma, em uma pessoa ou em uma situação, é porque você tem aquilo dentro de você, só que em termos de princípio, não de dimensão como aquela pessoa, aquela situação te mostra. Esse é o princípio da vida como espelho. Né? As questões todas existem para nós estarmos sempre nos reorganizando e podendo, é, digamos assim, crescer e cumprir aquilo que nós viemos aqui fazer nesse Plano Terra, né, de crescimento pessoal. É, basta então a gente começar a observar e perceber que as coisas que mexem com a gente, muitas vezes elas estão vindo em termos de dimensão, mas é para mexer com alguns princípios internos que nós temos de comportamento, de, de ação, Tá? É, a partir disso, a gente começa, então, a entender melhor essa característica de aprender a aceitar os desafios que chegam para nós. Porque, de certa maneira, nós estamos atraindo isso para poder fazer um aprendizado de alguma questão dentro da gente. A hora que a gente faz esse aprendizado, a vida começa a não trazer mais aquelas situações para você vivenciar, né? Porque você fez o aprendizado e não tem mais aquela sintonia, aquele princípio atraindo essa realidade para você. Né? Eu, bom, eu costumo também usar é, alguns, algumas brincadeiras, digamos, de palavras né, para poder ajudar a clarear, a entender né, um pouco melhor. Então, eu costumo brincar com as pessoas, né? No os cursos, e falando assim, né, como é que você compreende, né, uh, os desafetos, ou os desafios, né, desafetos quanto a pessoas, desafios quanto a situações, você encara esses desafetos, esses desafios como inimigos, ou você os encara como adversários, né, a... Uh, Aí, geralmente as pessoas falam ah, algumas situações como inimigo, outras como adversário. Mas para clarear e entender um pouco melhor o que eu quero dizer com esse jogo de palavras, com essa brincadeira, vamos compreender assim. Um inimigo tá? é uma pessoa que você está sempre, entre aspas, preocupado, porque você está sempre com receio, com medo de ser atacado, né? O inimigo é aquele que pode te ferir, é aquele que pode te machucar, é aquele com quem você tem que guerrear o tempo todo, é aquele com quem você tem que ficar... É, ou se preocupando realmente em se defender, que significa se fechar nos seus pontos de vista e não abrir a percepção para compreender algo diferente, porque você tem que defender o seu ponto de vista, você tem que defender a sua verdade pessoal, e aí você acaba se fechando e não abrindo, né? ou então você fica preocupado em querer atacar aquela pessoa antes que ela ataque você, e você fica olhando e procurando aonde estão os, os defeitos, as sombras, aonde estão as coisas ruins, aquilo que você pode usar como arma, digamos, contra esse inimigo. Tá? O adversário, é, não é bem essa a definição, a etimologia da palavra, mas me permitam uma licença poética, por favor. Se eu pegar o ad como um prefixo de adição, né? e o versário como uma versão diferente, algo diferente, eu posso dizer que um adversário é aquele que vem trazendo uma versão diferente que pode somar para você, né? que pode contribuir para você. Porque conforme você entende um desafio ou uma questão que alguém traz para você como uma versão diferente, uma versão oposta, algo que contraria, né? É, se não é um inimigo, você não tem que se preocupar em atacar nada disso, o adversário é aquele que você vai escutar aquela versão adicional e vai ficar pensando um pouco em cima dela. Se tiverem coisas nessa versão adicional, nessa versão contrária, que você perceba que faz sentido você pode reorganizar pontos de vistas internos e pode crescer né? com isso, entendendo, compreendendo coisas diferentes. Se aquela versão adicional, aquela versão contrária, você começa a analisar e você percebe que realmente hum, não tem nada ali que, que para você faça sentido, que para você tenha sintonia, isso vai servir para fortalecer dentro de você seus próprios princípios. E você vai poder se posicionar sobre aquele assunto ou falar com aquela pessoa falando da sua verdade, né? de como você compreende aquilo, de como aquilo para você faz sentido e você acaba devolvendo aquilo de uma maneira mais tranquila, mais amorosa, digamos assim. Então, enquanto você lida com os desafetos, os desafios como inimigos, você está sempre fora de você, porque você está sempre preocupado em se defender e preocupado em descobrir como que você pode atacar. A hora que você lida com as situações, ou com as pessoas como adversários, você vai não atacar, você vai enfrentar. E você vai enfrentar com a sua força, com a sua habilidade com a sua luz, né? porque você usou aquela informação, aquela versão adicional, contrária, para poder se reorganizar, para poder se fortalecer naquilo que existe dentro de você. Então, o desafio que eu peço para as pessoas é procure observar né? quais são as questões que chegam para você como é que você lida com elas? Quais você parece que tem que atacar aquilo, tem que ser um inimigo, aquela pessoa é um inimigo? Ou quais você pode realmente compreender que é um adversário? E que você vai acabar enfrentando esse adversário com a sua própria verdade pessoal, com a sua própria essência. Com né? um adversário, às vezes, é comum a gente perder ou ganhar. Com um inimigo, perder ou ganhar significa morrer ou estar vivo. Né? Então, o desafio é, vamos aprender que a vida ela tem essa característica de trazer né, é, ali, adversidades, de trazer desafios para a gente, mas não é porque a vida não queira, não goste da gente, muito pelo contrário, é porque ela traz essas oportunidades de crescimento. Né? Eu lembrei agora... Né, que isso acho que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar, né? diz que quando você reza a Deus pedindo paz, Deus vai te dar a paz ou Deus vai te dar a situação e a oportunidade para você fortalecer e exercer a paz? Então, é, quando você pede isso, é o que ele traz é a oportunidade do vivenciar, do aprender, do crescer. Então não vamos encarar, não existe pessoas que são inimigas da gente, ninguém é inimigo. Nós temos muitos adversários, sim, né? Mas inimigos que você precisa matar ou morrer, isso já faz parte de um ego, de uma energia muito densa, de uma energia não amorosa, né? Com uma consciência mais amorosa, nós aprendemos a lidar com as situações, uh, né, com as adversidades, né? como verdadeiras oportunidades de crescimento pessoal. Então, é, procura observar, procura ver. Né? Vamos aprender a lidar com as situações com maior consciência de que não, aquela pessoa que está trazendo aquilo para mim, não, lembra, culpas não existem, né? Aquilo que a pessoa está trazendo para mim, ela está trazendo para eu poder fazer, ali a minha ressignificação, a minha, o meu fortalecimento, o meu aprendizado. Então, é, nesse ponto, eu entendo quando a gente fala em agradecer até mesmo as coisas ruins da vida. Né? Aí dá para entender um pouco melhor, né? Que quando a gente agradece aquilo que está acontecendo, aquele desafio que está chegando, nós estamos agradecer, fazendo a graça descer, nós estamos abençoando aquela oportunidade e entendendo aquilo como realmente uma grande oportunidade de crescimento pessoal, né? Então não vamos mais procurar inimigos, não vamos achar que a vida não gosta da gente, muito pelo contrário, né? vamos entender os adversários, as adversidades, vamos reorganizar dentro né, e fazer essa devolução com maior propriedade, com maior luz, com maior amorosidade, com maior consciência. Né. É, esses pontos que eu venho trazendo, porque né, eu venho falando aí sobre perdão, sobre a, essa consciência da, de energia vital, sobre a consciência de misericórdia, de compaixão, de não culpas... É, o intuito é justamente que a gente possa cada vez mais é, lidar com as questões de uma forma mais harmoniosa, né, de uma forma mais amorosa um pouco, principalmente para conosco mesmo. Né? É, que a gente possa estar tá trabalhando e atuando, porque eu até posso, como vou fazer mais pra frente, falar sobre assuntos de dimensões, espiritualidade mais elevada, mas no dia a dia, o que importa são essas consciências e essas ações. Né? No dia a dia, o que faz sentido é você ter essa, essa consciência de discernimento, né? Discernir significa encontrar dois cernes, duas sementes, dois âmagos. Toda e qualquer situação em nossa vida, quando a gente olha bem para ela, por um lado, ela pode não ser muito legal, mas por um outro lado, ela pode ser boa. Isso existe com tudo. Tá? Você pode olhar para uma situação e falar, pô, que legal que isso daqui está acontecendo, mas se você não tomar cuidado, isso também pode reverberar de uma outra maneira, pode não ser muito bom. Então, Usar o discernimento é imprescindível, porque aí você vai começar a tentar compreender as questões, os dois lados envolvidos nas situações, e aí você escolhe qual você vai alimentar, digamos assim. Né? Qual lado você vai nutrir, qual você vai alimentar. Isso pertence a cada um. Mas discernir é muito importante, porque nos ajuda a fazer esse... Esse processo de compreensão, de entendimento e de não encarar mais as questões como inimigas, né? Com a quem quer nos atacar ou quem a gente tem que atacar. E começar a compreender as situações como adversários, né? com a oportunidade de você enfrentar aquilo com a sua luz, com a sua força. Com a sua responsabilidade, lembra? Com a sua habilidade de responder a um minutinho só. Então, hoje o que eu queria trazer à consciência é esse tipo de compreensão, né, para lidarmos com as questões do dia a dia, com, com maior realmente é, propriedade, entendimento. Né? É, nos posicionando sempre né, De uma maneira mais é, coerente com a nossa essência Com a nossa verdade Mas sem ficarmos presos a, a, digamos, a, a pontos de vista que eu não posso rever Eu posso sempre escutar né? <risos> Aliás, se me permitem também mais uma divagação, uma brincadeira Essa eu faço com os meus alunos né os meus aluninhos de yoga lá para crianças, é, eu falo para eles, vocês já observaram a anatomia do corpo humano? Né? Nós temos dois ouvidos, temos dois olhos, duas mãos, a nossa nosso nariz tem duas narinas e boca. Ah, a boca é só uma. Então, nós somos constituídos para ouvir mais, ver mais, Cheirar mais, tocar mais e falar menos. <risos> né? é, então, antes de você falar alguma coisa, respira, organiza né, e devolve. E aí você consegue devolver com maior harmonia, com maior tranquilidade. Se você perceber que você está saindo do seu eixo, que você está permitindo que alguém tire você do seu equilíbrio, do seu eixo, e faça você querer falar mais alto com essa pessoa, né? para, respira. Né? É, você um, é, não precisa é, ficar digamos assim dando sempre a última palavra, né? É, quando você tem essa compreensão que você aprende muitas vezes a respirar, às vezes o seu silêncio mexe muito mais do que a sua palavra. E quando você aprende a respirar e a escolher as palavras corretas, as palavras elas têm um, uma digamos assim uma eficácia, um poder muito maior, né? De de, de trazer para o outro ali a sua verdade pessoal. Eu tive uma oportunidade, né, lá no ano de 2004, eu, eu participei de algumas reuniões de mestres de reiki. Né? Nós nos encontrávamos para poder conversar a respeito do, do reiki e buscar caminhos, né? então, ir até o Ministério do Trabalho para ver a, a legalização do trabalho com reiki, ir até o MEC para ver a legalização dos cursos, é, entrar em contato com pesquisadores, para ver pesquisas com o Reiki, né? E eu passei por uma vivência que eu me lembrei, né? Porque eu estava comentando essa sessão da palavra com vocês, que para mim foi impressionante, foi muito rica, né? nós estávamos num momento lá dos mestres tinham mestres de várias linhagens e aí nós estávamos no momento em que estávamos conversando que a conversa estava ganhando tons meio de discussão não porque tem que ser assim não porque tem que ser assim o que é isso que é aquilo que é aquilo e as pessoas começando a se exaltar a levantar a voz e a falar e todo mundo falando ah, não, não, não. aí uma das mestras levantou a mão e ficou esperando assim né? aí o pessoal ah, não, não. aí dera a palavra para ela a hora que deram a palavra para ela ela fazia assim ela falava uma frase, porque, segundo o Mikau Sui, aí ela parava de falar e eu olhava para ela, ela estava como se estivesse mastigando, ela ficava assim, ó. É, ele dizia que o reiki, aí ela parava de novo por alguns segundos, ficava mastigando outra vez as palavras, e aí falava outra frase. Aquela discussão que tava entre todos os mestres, ela fez assim, ó. Ela acabou com a discussão Ela acabou com aquela coisa Falando com tranquilidade Frases, respirando entre frases Colocando, pontuando né? E ela acabou simplesmente com a discussão Fazendo isso Para mim aquilo foi um exemplo assim, Que eu falei, meu, grato, mestra, Muito obrigado por isso né? Mais um aprendizado para a minha vida e assim, eu procuro ver e procuro me posicionar e observar, né? Para poder aceitar situações quando elas chegam e aceitar como elas chegam, usar o discernimento para compreender um pouco melhor aquilo, entender aquilo como uma adversidade, né? E me posicionar a respeito, né? E com isso a gente vai dando a oportunidade de crescimento, né, crescimento pessoal e crescimento para todos que estão envolvidos nessa situação, né. Então, hoje um, o conceito que eu queria trazer mais era esse tipo de consciência, espero que eu tenha conseguido ajudar um pouco, né, então vamos parar de lidar com as questões como inimigas, tá, Vamos aprender a trabalhar com elas, com essas versões contrárias que nos fazem crescer, que nos fazem fortalecer. Né? E ao invés de atacar o inimigo, nós vamos, em, com as armas né, da, da, da, da coisa ruim, nós vamos enfrentar os nossos adversários com as nossas próprias habilidades, com a nossa luz e com a nossa força. Né? Bom, é... Se vocês estão gostando desse conteúdo, deem um like aí, isso é importante porque não só dá o um like, mas de repente compartilhar com outras pessoas para que esses conceitos possam então se expandir, chegar a mais pessoas, ajudar outras pessoas a, a entender, a compreender melhor, né? Aumentar a corrente do bem, né? Então, dê o seu like, compartilhe aí, para poder estar... Tá chegando a mais pessoas, esses tipos de conceitos, né, para podermos, a gente consegue aos poucos realmente ir reorganizando e mudando, né, o mundo através de si mesmo, tá bom? Vamos então à nossa prática meditativa de hoje, vamos, para fortalecer a luz, então, vamos lá, procure um lugar tranquilo aí para sentar, deixar sua coluna retinha, Tá? Traga um pouco da sua atenção para a sua respiração. Vai respirando tranquilo, profundo, relaxando ombros, braços, deixando o corpo relaxado, tranquilo. Enquanto você está respirando aí, nós temos o chakra coronário aqui no topo da cabeça. E mais ou menos uns 15 centímetros acima desse chakra coronário, nós temos um outro chakra chamado estrela da alma. Tá? Imagine então esse ponto, esse chakra que fica mais ou menos uns 15 centímetros acima do seu coronário, chamado de estrela da alma. Imagine ele como uma bola de luz dourada bem forte, bem vibrante, como se fosse um sol ali né, acima da sua cabeça. Então, vai respirando tranquilo, imaginando essa luz dourada ali, uns 10, 15 centímetros acima da sua cabeça. E do seu chakra, então, da estrela da alma, essa luz dourada começa a descer e a penetrar pelo chakra coronário, pelo topo da cabeça, e começa a iluminar todo o seu cérebro, cada neurônio cada sinapse, vai recebendo essa luz dourada que vem do seu chakra da estrela da alma, você vai respirando e vai fazendo essa imaginação dessa luz dourada descendo, preenchendo toda a massa cinzenta do seu cérebro, preenchendo tálamo, hipotálamo, glândula pineal, a glândula hipófise, essa fonte dessa luz é uma fonte infinita, essa luz continua descendo, preenchendo toda a caixa craniana, e agora essa luz vai começar a descer pela sua coluna. Imagine ela inundando ou iluminando toda a primeira vértebra, ali logo grudadinha com a sua cabeça, com o seu crânio, Imagine essa luz como se fosse uma luz líquida, que ela preenche e escorre para a vértebra de baixo, aí preenche, escorre, preenche, escorre, e vai imaginando as suas sete vértebras cervicais sendo iluminadas, inundadas com essa luz dourada. Isso vai descendo pela sua coluna, a luz dourada que vem do chakra da estrela da alma, que passa por todo o seu cérebro, desce pela sua coluna cervical, preenchendo cada vértebra, ela vai continuar escorrendo e começando a descer pela coluna torácica, são 12 vértebras na sua coluna torácica, vai imaginando ela descendo pelas costas, preenchendo, sua coluna vai ficando dourada, ela vai descendo, inunda, ilumina, desce para outra. Após preencher as 12 vértebras torácicas, essa luz vai continuar descendo pela sua coluna, e vai começar a preencher as suas vértebras lombares, que são em um total de cinco. São cinco vértebras lombares, que são mais grossas, pois elas dão sustentação ao corpo, em pé. Imagina essa luz dourada saindo do chakra da estrela da alma, descendo pela sua caixa craniana, seu cérebro, descendo pela sua coluna... Cervical, torácica, lombar, sua coluna inteira vai ficando iluminada com essa luz dourada. Agora ela vai descendo pelo sacro cóccix. E vai iluminando todo o sacro cóccix. Imagine essa luz dourada então descendo. Seu cérebro, sua cabeça toda preenchida, a coluna inteira vibrando nessa luz dourada e agora da sua coluna essa luz começa a se irradiar para todo o seu corpo pela direita, pela esquerda, a luz vai descendo do chakra da estrela da alma vai preenchendo o cérebro, preenchendo a coluna e transbordando da sua coluna irradiando para todo o seu corpo, rosto, pescoço, caixa torácica, braços, mãos, todo o sistema respiratório, digestivo, todo o sistema urinário, sistema circulatório, sistema nervoso, sistema linfático, músculos da sua lombar e da sua sacrocóxis, vai se irradiando para todo o quadril, para as pernas, pés. Você vai ficando inteiro dourado. Essa luz dourada agora começa a sair por todos os poros da sua pele. Sua pele inteira vai ficando nessa vibração da luz dourada. E essa luz continua penetrando e agora ela começa a se irradiar à sua volta. Vai se expandindo à frente, atrás, acima, abaixo, à direita, à esquerda. Essa luz dourada se expande de você e vai reverberando-se, expandindo, contaminando toda a realidade à sua volta. Permita que essa luz continue seu processo de expansão, como se fosse formando uma redoma de luz à sua volta. Você fica inteiro vibrando nessa luz, nessa frequência, emanando essa sua luz dourada para toda a sua realidade. Observe novamente a sua respiração, mantendo essa imagem de você vibrando nessa luz divina, nessa luz dourada emanando toda essa sua luz, a sua força para ajustar a sua realidade, filtrar suas experiências. Faça três respirações bem profundas. Vai retomando a consciência do seu corpo, com tranquilidade vai começando a dar movimento aos dedos, das mãos, dos pés, com suavidade vai movimentando um pouco o corpo, se espreguiçando. Ótimo. Tudo bem com vocês? Essa, essa meditaçãozinha curta que nós fizemos aí, de você imaginar essa luz dourada descendo, preenchendo, irradiando e expandindo para a sua realidade, você pode fazer sempre que você quiser, né? E isso traz ali o centramento e faz esse processo de expandir a sua luz, filtrando as experiências que vão chegando, né? para que a gente possa estar tá aceitando a realidade que vem, sabendo que nós estamos trazendo ela para fazer um aprendizado e trabalhar princípios que existem dentro de nós, que nós precisamos reorganizar. Tchau!